gente, eu Estou aqui com esta coisinha muito estranha na cabeça porque para festejar o fim do NaNoWriMo e eu sei que já passaram 10 dias mas foi só agora que eu tive a oportunidade de fazer um novo vídeo e quando eu puser este vídeo online já provavelmente vão passar 11 dias ou 12 mas só para vocês entenderem o contexto desta coisinha quando o grupo do Norte, de escritores do Norte do NaNoWriMo quando se encontra tem a tendência Uh, outra edição digamos assim uh, de usar chapéuzinhos esquisitos, e aqui o Fox foi o, uma recente edição de uh, um casa <risos> uma colega que levou só que eu abaixo nem tanto por ele até porque é mascote uma das mascotes da, da de mim enquanto ilustradora é uma raposita portanto eu achei tão engraçadito que eu tive que ficar com o bichito uh, por isso Ficou para mim o Fox eu estou cheio de pelos na boca. Interessante. <risos> e pronto, o NaNoWriMo deste ano terminou, uh, terminou no dia 30, como sempre, uh, obviamente. E eu participei, mais uma vez. e eu E vocês já sabem, porque eu falei isso num vídeo e vou deixar o link de alguns por aqui. <risos> e, e escrevi, ou oh, tentei escrever o romance Agomola Empadradura, oh meu deus. Água mal em pedra dura. Eu vou parar de se falar estranho. Uh, e um, a coisa que me ocorreu... Eu vou -vos falar assim muito por alto, porque não vale a pena estarem com muitos uh, pormenores. Eu fiz uh, todas as ações diárias uh, no meu blog, caneta, caneta, papel e lápis. E só não não tive a oportunidade de fazer os vídeos semanais que vos tinha prometido. Uh, porque opa, era ou escrever ou, ou fazer os vídeos. E <risos> eu... Queria escrever, desculpem-me, mas tinha que ser. Já, já às vezes me custava bastante a fazer os, os posts diários, porque achava que estava a perder tempo, oh, em vez de estar a escrever... Uh, uh, no romance estava a escrever para o... Pois, mas, alma, eu tinha prometido que ia fazer o diário e, e fiz. Saltei ali um ou dois dias porque não escrevi nesses dias, então não achei que fazia sentido uh, estar a fazer o diário no blog, claro. E então, como eu estava a dizer, as primeiras duas semanas do Nana Ryan ocorreram muito bem. Eu estava muito diligente a uh, escrever as... Comecei no primeiro dia com 3840 palavras. Sim, correu bem no primeiro dia. Um, e depois fui, fui fazendo sempre à volta de 2000 palavras, 2000 e poucas palavras, estava bastante adiantadita. Depois cheguei à terceira semana e, por alguma razão, uh, a coisa... Pra, uh, não é que tivesse corrido mal não posso dizer isso, continuei a escrever todos os dias mas a coisa começou a morrer um bocadinho houve ali um dia em que escrevi que é 400 palavras ou coisa, a Uma coisa por aí e depois então hum, na reta final da, do NaNoWriMo a coisa começou a descambar um bocadinho houve ali dois dias em que não consegui escrever dois não, peço desculpa, três dias em que não escrevi absolutamente nada hum. Zero. Isto foram os dias 21, 24 e 28, estão bem a ver, é? mas depois normalmente eu compensei. No, no, no dia 21 não escrevi, mas no dia 22 escrevi a dobrar para compensar, no dia 24 não escrevi, mas como já estava bastante adiantada, bem, não precisei andar a correr, isto, se não se recordam, o objetivo era chegar às 50 mil palavras. Uh, Alex. o objetivo é escrever um romance. Uh, mas, em termos de palavras, aos é 50 mil. E, e eu cheguei às 5. Estava bastante adiantada na altura, mas, como tive aqueles dias em que não escrevi, a coisa ficou um bocado para mal parado E então uh, cheguei ao dia 28. E. Uh, 28, não, desculpem. Ao dia 27 exatamente, cheguei ao dia 27 e estava mesmo quase, quase nas 50 mil mas ia parar antes de chegar às 50 mil só que eu fui ao meu blog do caneta, papel e lápis e percebi que fazia 6 anos que eu tinha aberto o blog 6 anos que eu tinha feito a minha primeira vitória do NaNoWriMo e eu disse, nem pensar, que vais dormir <risos> enquanto não chegares às 50 mil que é uma vergonha, não chegar às 50 mil no mesmo do mesmo dia, do ano em que decorreu... não, não foi o pior, mas o segundo pior ano do NaNoWriMo foi o meu primeiro porque eu não sabia o que é que, no que, é que me estava a meter e não estava preparada para aquilo. E, então, no dia 27, chegar 50 mil palavras, yay! Yeah. E terminei no dia 30 com 56.365 palavras. Isto é um número muito engraçado. Muito e... só os tenho a dizer que a história não está completa. Aí está o meu grande mal. É porque 50 mil palavras não chegam para mim. Não, não chegam para escrever um romance. Por um acaso, no ano passado, que foi 2013, até... Os 50 mil foram 600 porque eram quantos. Mas, normalmente, 50 mil palavras não chega para eu escrever sequer... Ok, metade eu até... até... Digo que sim, mas pouco mais de metade de um romance para mim. E, neste caso, o Gagamall, em Pedra Dura, definitivamente prestava muito mais que 50 mil palavras. Só que hum, eu não podia continuar a escrever ao ritmo que estava a escrever no Ana que era loucura, e a minha cabeça não estava a aguentar. Eu, nas primeiras duas semanas, como eu tinha dito, hum, aqui eu consegui manter o ritmo, mas estava eu estava a sentir no meu corpo, <risos> durante o dia, não tanto durante o dia, mas no fim do dia, estava a sentir hum, a falta de, de sono, porque eu estava a tirar horas de sono para, para escrever, e depois estava parecia que corria bem nos primeiros dias, mas depois, depois a coisa não correu assim muito bem, estava sempre cheia de dores de cabeça, ou à em que até estava um bocado zonza, eu sou assim uma fracota, tira-me uma ou duas horas de sono e eu fico logo assim toda a coisa, pronto, fiquei um bocado fraquita. E então tive que abrantar um bocadinho e descansar uh, as horitas todas que precisava descansar. E então com isso não consegui conseguir chegar aos 50 mil, que é uma grande vitória, claro, obviamente. 50 mil palavras no mês é para mim uau. Mas não consegui chegar ao fim do romance, que era o que eu mais queria, não é? E, uh, e depois de novembro tive mesmo quebrando dar o ritmo e até agora, como tinha deixar tantas outras coisas de parte para aí, em novembro me dedicar ao romance, Agora nestes dias tenho estado a apanhar os caquitos, os caquitos e a trabalhar. Naquilo que não consegui trabalhar durante novembro, ainda não tive tempo para voltar à escrita do romance para terminar aquilo porque. Opa, eu estava com aquela pica do. É, eu vou dizer pica. Estava com a pica do romance, sim, eu tenho, tenho que terminar o quanto antes para, para ainda estar na mesma onda e para estar na mesma mente uh, da escrita. Porque quanto mais tempo passar, mais a minha escrita vai mudando. Porque eu sou assim. Isto aqui, dois meses é suficiente para mudar completamente a escrita. Mas vamos ver então se eu entretanto resolvo. Mas vamos a factoides interessantes. Isto tirando aqui a Foxy. Um, temos um vampiro, uma kitsune. do Quatro, quatro, quatro ogres. Um, um anjinho, um anjinho. Um, não, um tudo bem, né? Três anjinhos do inferno, sempre que eu chamo na anjinhos também, acham, são anjos caídos. E... Temos duas, duas uh, filhas de anjinhos, que supostamente também são anjinhas, mas não são, bem, anjinhas. Temos dois lobisomens, temos. um feiticeiro, um elementar do fogo. E uh, que mais, que mais, que mais? Eu já disse a Kitsune, não já? Ah, Kits, Kits, Kitsune, vocês percebem? Kitsune, sabem o que é Kitsune? Kitsune é uma deusa, deusa raposa. <risos> Daí também, ó, oh, oh, tá, faz todo sentido. Água mal em Kitsune. A, a, a Luana, que é uma das protagonistas do Água mal em é uma Kitsune. Uma deusa raposa. Isso faz todo sentido. E pronto, eu já vos tinha falado na Kitsune. Uh, temos metamorfos, temos olha, uma carrada de coisas uh, que eu não estava a contar que acontecessem e acontecer. E um, muitas ideiasinhas para, para os romances seguintes, que uh, sabem o que era, eu estava a escrever alguma altura em que eu estava a escrever o um romance a alguma olímpada dura e eu tive, uh, acabei aquela cena e tive que depois escrever a cena para um outro romance, uma cena que está na, na cabeça, Vai assim BANG! E eu não tenho que escrever isto agora. Se vocês seguirem o meu blog, sabem, devem saber que de vez em quando eu escrevo sobre personagens que não são heterossexuais, que nem sequer são sexuais de todo. Algumas. Há uma sexualidade para mim. O amor é muito bonito em todas estas formas. E hum, por isso, se uma personagem me diz a mim que gosta de outra personagem do mesmo sexo, para mim, ó, oh, uau, oh. deixa de estar, deixa-te andar. E, neste caso, a cena foi não tanto romântica, não posso dizer que foi romântica porque acabou um bocado mal, uh, mas pronto, foi, foi, foi, foi, foi fofinha, opa, <risos> fofinha, como a uh, E pronto, eu ainda não reli aquilo que escrevi. Ainda não tive coragem para isso e não quero ler enquanto não acabar de escrever o romance todo. Não, acho que não é assim que funciona comigo. E. Um... Ok, portanto não faço ideia se tenho alguma coisa aproveitável ou nem por isso. E você me disser, acho que muita coisa vai ter que ser. Yeah. cortada o mal pela raiz. Até posso estar enganada, é tal coisa. Quando a gente está a escrever, às vezes acha que está a escrever coisas que não. Não sou eu, pelo menos, acontece-me isto. Uh, então, estou a, escrever a, a despejar primeiro, o primeiro rascunho. Uh, às vezes, acho que o que estou a escrever é uma bocadíssima porcaria. E depois, vou, quando for, vou a reler para fazer as revisões. Até, até a coisa não está nada mal, às vezes. Ou então, exatamente ao contrário, não é? Eu penso que está uma grande coisa e, quando vou a reler, ah, o que é que eu tinha bebido quando escrevi isto. Chá, chá, agora, chá, já É já é que eu bebo chá e é chocolate quente e Alguinha. alguinha. Anguinha. por isso <risos> não é nada de muito especial. E pronto, o NaNoRyma deste, deste ano, em termos contabilísticos, é, é, contabilísticos correu bem. Um, cheguei às 50 mil, ultrapassei um, os 50 mil, escrevi as cenas todas que tinha planeado, pelo menos na sequência, de, que tinha planeado, não me desviei muito daqui do, do, do plano que tinha feito, Uh, mas infelizmente não consegui terminar o romance todo em novembro, portanto, não tenho que o acabar, entretanto, uh, houve encontros semanais no Porto, também houve, uh, houve em Lisboa, se não estão em Rio, uh, e os encontros no Porto foram-se divertidos como sempre, e uh, está no houve menos gente do que no ano passado, o que foi um bocado surpreendente, vou-vos confessar, uh, mas, os que lá estavam bons, por isso, <risos> o que interessa. <risos> Só faz falta quem cá está, ah, diz, uma, diz uma, uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa ok? Fizeram falta muita gente que não estava lá. Mas, por acaso, senti que, que, este, que este ano havia menos gente. E mesmo aqueles que estavam a participar, não sei, talvez... É claro, as pessoas também crescem e a, e a vida também muda, mas não estavam tão empenhados como noutros anos, mas claro, a vida mete-se no caminho, e eu, eu, eu também fui uma das que se deixou, pronto, levar um bocadinho pelas outras coisas da vida, porque senão eu facilmente teria escrito 80 mil ou 90 mil, como já fiz noutros anos, mas 50 mil é nada mal, nada mal, e a maioria dos, dos, das pessoas do, do norte que, que foram aos encontros, com assiduidade chegaram ao seu objetivo e aos que não chegaram, os meus parabéns também, porque se esforçaram a 100 palavras, a, má, a são mais 100 palavras do que aquelas que tinham antes, nem que fossem 100, 500, 1000, 2000, não interessa. Hum, houve, houve quem quem só o objetivo de 20 mil, só, entre aspas, 20 mil já é bastante bom, digo eu, <risos> que às vezes gostava em escrevê-los. Hum, Claro que o objetivo não tem que ser necessariamente os 50.000, há quem proponha objetivos mais baixos, porque sabe que 50.000 é uma meta assim um bocado o louca. Daí as dores de cabeça e as tonturas, daqui desta Fox fo fo fo fo que adicionem. <risos> Pronto. Hum. Gostei bastante da experiência e espero ter em breve um tempo para acabar de escrever e depois posteriormente de rever, se entretanto esse tempo chegar, deve <risos> chegar, espero, um em breve, eu fazendo uns videozinhos de atualização, uh, para o ano há mais NaNoWriMo, entretanto haverá julgo o Camp Nanoraimo em, costuma ser abril e junho, ou qualquer coisa por aí, tanto quem não quem não gostar de novembro vou fazer esta, estas maluquices, pode arranjar outro mês do ano. Campo Rhyme é a versão mais um, veronesca uh, do desafio. Um, por hoje é tudo. E desculpem. Um, um, um. Um, um. Pronto. Por hoje é tudo e espero que tenham gostado. E que voltem para mais. Até lá. Tchau,